Olá a todos do canal Hot Notícias, chegando nesse momento as melhores informações do mundo dos famosos para vocês. E vamos revelar aqui em detalhes três delas. Uma delas tem a ver com o cantor Sérgio Reis, com 81 anos de idade. Sim, os médicos acabaram revelando o que de fato aconteceu. Já já, em detalhes também, vamos falar aqui do Luciano Zafir, três comunicado dele, ex da Xuxa Menegal, porque realmente as coisas não estão fáceis para ele em relação à sua saúde. Sabemos que ele acabou passando por essa doença duas ou três vezes, se eu não me engano, tá? Essa doença do mundo todo. E o que, que tá acontecendo com ele? Já, já, em detalhes. E também, últimas notícias da filhinha de Tiago Life. Aliás, galera, por favor, eu peço para vocês mandarem mensagens para a filha do Tiago Life, que infelizmente tem um câncer nos olhos. Apenas um aninho de idade, realmente, é difícil. Mas, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Por favor, orações para ela nesse momento, que é bastante importante. Bom, antes das notícias, eu peço apenas aquele like rapidamente, se inscreve no canal Novo ou Nova e ativa o sininho. Galera, é o seguinte, olha, esse sininho é muito importante, clica aí para você que é inscrito, principalmente, sininho e clica em todas. Por favor, não custa nada, é rápido e vocês ajudam muito. Bom, vamos falar já já aqui do Sérgio Reis, notícia triste dele, porque agora, no seu Zafir, o ex da Xuxa, pai da Sasha, aliás, é difícil falar isso tudo junto, porque olha só o que vem acontecendo, infelizmente, com ele. Vamos lá. Luciano Zafir, o ex-marido da nossa grande Xuxa Meneghel, no ano passado, como sabemos, acabou tendo grandes problemas ao testar positivo para essa doença do mundo inteiro e precisou passar, inclusive, por muitas cirurgias em decorrência da mesma. Para quem não sabe, Luciano Zafir, infelizmente, é, acreditem, se quiser, ainda tem sequelas dessa doença. E falou um pouco mais sobre este triste assunto em uma entrevista à coluna de Patrícia que pertence ao Globo. Abre aspas. Estou passando por algumas dificuldades. Tenho dor o tempo todo e tudo é muito cansativo, mas eu estou grato e otimista. Acho que daqui a a uns dois ou três meses estarei zerado, disse ele, se Deus quiser. Aliás, da mesma forma, eu peço para vocês orações para o Santos desafio. Impressionante o que ele relatou aqui. Tenho dor o tempo todo e tudo é muito cansativo. Olha, não é só o momento que você, né, a pessoa, acaba pegando essa doença. As sequelas são muito sérias. O pai da Sasha ainda abriu o jogo e falou sobre como essa experiência acabou mudando a sua forma de ver a vida. E preste atenção, hein? abre aspas. Quando você passa por uma experiência de quase perder a vida, você começa a dar mais valor para a sua e a dos outros. Neste sentido, eu estou muito sensível, disse ele. Ele também contou que não consegue sequer ver mais filmes como antes e revelou que hoje em dia... Tudo o deixa muito abalada. Olha como isso afeta o psicológico. Vocês conhecem alguém que passaram por isso? Comenta aí. Não consigo mais ver filmes mais pesados e o noticiário. Tudo me abala. Não virei a Madre Teresa, mas também passei a perdoar mais, até quando sei que estou certo. Não passo uma noite com a minha mulher sem não estiver bem, disse ele. O ator ainda revelou que fala com a sua filha, Sasha Meneghel, todos os dias e, inclusive, usa a desculpa de que os irmãos querem falar com ela para conversar mais vezes com a sua filha. Por mim, eu falaria três vezes ao dia com ela, mas ela não aguenta. Eu sempre uso o golpe baixo de ligar e dizer que os irmãos querem falar com ela. Ela ama os meninos de paixão. Para quem não sabe, o né, com a sua ex-mulher, Xuxa, é o pai da Sasha. Isso sabemos. Atualmente, ele também é pai de dois meninos que se chamam Michael e David, que é da sua esposa, Luhana Meloni, ok? Bom, informações atualizadas, o Sanzafi, por favor, mensagens de orações para ele. Já, já, Sérgio Reis, em detalhes, o que acontece. Médicos revelam três comunicado. Bom, e agora, Thiago Leif, apresentador, revela informações sobre... A Lua, filha dele, de apenas um ano, já mandou sua oração para ele, por favor, e para a filhinha dele, tá? O apresentador Thiago Leif contou para todos o diagnóstico de retinoblastoma da sua filha, Lua, para poder, dessa forma, alertar os pais sobre a importância da descoberta precoce da mesma doença. E nesta semana ele acabou celebrando mais uma criança que teve esse problema diagnosticado cedo. Claro que ele celebra a questão de ser diagnosticado cedo, dando uma chance aí para a criança, tá certo? Mas claro que é muito triste sabermos que outra criança acabou sendo diagnosticada nas redes. Ele acabou fazendo questão de mostrar a sua felicidade ao saber que outra criança foi diagnosticada com a mesma doença da sua filha, após um vídeo que ele fez sobre detalhes para poder ser diagnosticado precocemente. Mais uma criança foi diagnosticada com retinoblastoma, diz ele, graças ao vídeo que a gente publicou. Estamos muito felizes que o vídeo foi compartilhado. Quero agradecer a todos vocês que nos apoiaram e levaram as crianças ao oftalmo, disse ele, ao ver que está ajudando outras famílias. Tiago também diz que cada criança que tem a doença diagnosticada cedo é como se a cura da sua filha com a sua esposa chegasse. A gente conseguiu, então, mais uma vitória. É como se fosse a cura da lua quando uma criança é diagnosticada graças ao vídeo. Compartilhe o vídeo sempre que der, diz ele. Recentemente, Tiago Laff, inclusive, falou sobre sua volta ao reality show da Rede Globo. A apresentadora, Sônia Abrão, foi bastante sincera ao dizer que gostaria que ele voltasse ao comando do programa, apesar de achar que o Tadeu Schmidt está indo bem lá no trabalho dele. Porém, a mesma não esconde a vontade de ver o antigo comandante de volta ao programa. Bom, em relação à saúde da sua filha, né? a jornalista Dayana Garbi, esposa dele, acabou tranquilizando os fãs neste fim de semana ao contar detalhes sobre a saúde de Lua, filha com Thiago Leifert. Em um depoimento bastante comovente. Ela disse que muitos seguidores querem saber novidades sobre o estado de saúde da pequena. Quero agradecer a preocupação de vocês com a lua. Muitas pessoas perguntando na live como ela está. Ela está ótima. A gente fez mais uma sessão de quimioterapia no último sábado. E a nossa menina é muito forte. Ela é um tourinho, disse Diana, falando aí da última informação que teve no dia 19, tá certo? Bom, pessoal... Repito, orações para nossa querida Lu e agora para finalizar, Sérgio Reis. Tratamento, câncer diagnóstico está acontecendo com ele. Médicos revelam agora. O cantor Sérgio Reis segue em tratamento após receber o triste diagnóstico de um câncer na próstata no final do ano passado. Com 81 anos de idade, essa notícia pode ser muito preocupante. E em entrevista, Angela Massa, sua esposa, acabou fazendo questão de esclarecer a real gravidade da situação no qual ele se encontra. Abre aspas. O médico optou por não fazer uma cirurgia, porque os tumores estão em locais perigosos. Como o Sérgio tem comorbidades, diabético, hipertenso, cardiopata e está com 81 anos, decidiu não arriscar. Disse a esposa do Sérgio Reis Em uma entrevista recente ao portal Terra Há pouco tempo Devido às chances de operar Não serem bastante possíveis Por uma série de motivos A mulher dele acabou afirmando Que ele deve passar por 20 sessões de radioterapia Abre aspas Dois meses após o fim Dessa etapa Será feito o exame de PSA Que detecta alterações Nas células da próstata e caso seja necessário, ele fará hormonioterapia. Em nome de Jesus, logo logo ele estará bem, disse ela. Vai lembrar que em agosto do ano passado, Sérgio Reis foi internado no hospital Israelita Albert Einstein, que fica em São Paulo. Segundo a sua esposa, ele teria dado entrada no hospital devido a uma infecção na próstata. E o médico disse que a condição poderia estar relacionada ao estresse. Isso foi o que foi dito na época. Bom pessoal, realmente a situação é bastante delicada. Sérgio Reis tem 81 anos de idade e com certeza... Não é simples, né? Vocês veem que os próprios médicos disseram que devido aos locais serem mais difíceis de acesso, é melhor não fazer a cirurgia. Então, ele terá que fazer sessões de radioterapia, são 20, a gente sabe o quanto isso é bastante difícil para a saúde de qualquer pessoa. Imagina o Sérgio Reis, que já tem 81 anos de idade. Bom, pessoal, eu repito o que eu falei lá no início do vídeo. As suas orações são muito importantes, que dessa forma, chega lá para ele. E se Deus quiser, ele vai sair dessa condição tão adversa. Da mesma forma, falamos aqui da Lua, filha do Tiago Live. Vocês viram na matéria, realmente, o Tiago acabou ajudando mais uma criança ao revelar como você pode diagnosticar precocemente essa doença e dessa forma, claro, é triste por um lado, mas ele fica entre aspas, né, contente em saber que ajudou mais uma criança que vai ter muito mais chance de conseguir viver feliz posteriormente. Se Deus quiser, todas elas vão ficar bem. Orações para a lua é bastante importante. E a primeira informação aqui, o nosso querido Luciano Zafi, ex-marido da Xuxa, pai de Sasha, realmente é muito triste saber que ele sente muita dor, que ele realmente tem muitas dificuldades no seu dia a dia, porém, ainda assim ele é grato por sua vida e ele a vê de uma forma diferente, inclusive praticando mais o perdão, sendo um homem melhor e aprendendo a administrar melhor as coisas, né? mas as consequências são muito sérias, né? inclusive a parte psicológica dele, você vê que ele não pode nem mais ver filmes mais pesados, digamos assim, ver noticiários, enfim, tudo isso deixa ele bastante abalado, olha como mexe na saúde dele lá na época, depois e agora, tá certo? Então, orações também para o Luciano Zafir, que ele possa ficar 100% e essas dores possam passar, tá certo? Se você chegou até o final do vídeo, comenta aqui. Cheguei até o final do vídeo, que eu vou botar aqui um coraçãozinho para vocês. Agradeço a todos. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Galera, é o seguinte: você que é inscrito, principalmente, clica aí, ó, ativar. O sininho, tá vendo o sininho aí? Clica no sininho e clica na opção todas, é muito importante que você, chegando rápido na notificação, ajude bastante o canal e vamos esperar para todo mundo as melhores informações do mundo dos famosos.